Os meus amigos me zoam, o que, que eu posso fazer? Não é de hoje que os adolescentes se zoam, essa história é mais antiga do que você imagina. Mas isso não diminui a importância da gente falar sobre isso e saber como agir nessas situações. Primeiro ponto, é só uma pessoa que te zoa? Se você vê que tem abertura e dá pra conversar com a pessoa, dá um toque. Fala, meu, sem é graça. Não tem graça, cara. Não tem graça. Você tá rindo? Você tá rindo? Não gostei disso que você falou, né? Agora se você vê que a pessoa tá fazendo de maldade, que ela só quer tirar a sua paz, ignora. Quanto mais você reagir, quanto mais você der a entender que aquela pessoa tá desagradando, é como se você estivesse dando gasolina pra ela te zoar cada vez mais. Segundo lugar, é um grupo de pessoas que tá fazendo isso? Então, pense bem. Ah, esse grupo não tem como você revidar, a brincadeira é pesada, você fica muito mal, né? todo dia deixam você quase chorando, né? então cuidado, né? isso pode ser bullying, isso ultrapassa as brincadeiras mesmo, a zoação, né? não guarde segredo para você, compartilhe com um amigo, compartilhe com um adulto, se ele puder te ajudar, legal, nem sempre dá para ir para a escola, nem sempre dá para ir lá resolver, às vezes até piora a situação. Mas não guarde isso dentro de você, não sofra sozinho, né? compartilhe isso com alguém mesmo que seja para desabafar. Terceiro ponto, veja se essas pessoas são realmente suas amigas. Se, vo se forem mesmo no seu grupo de amigos, então chega de um por um, conversa né? a Michele. Você pode olhar o card aqui depois para ver esse vídeo dela, ela dá uma dica super legal, né? Se você tem dificuldade para falar, você pode escrever, manda uma mensagem, chama no WhatsApp, no direct, né? Fala com a pessoa, chama cada um, né? No cantinho, assim, de boa e fala Cara, eu não gosto dessa brincadeira, não gosto dessa zoação, eu fico me sentindo mal É muito importante dar esse toque, por quê? Porque nem sempre as pessoas têm noção e não tá sendo legal a brincadeira, né? Às vezes a pessoa vê que você fica quietinho e fala Ah, tá tudo bem, é só brincadeira, não tem problema. Mas tem problema sim, dá um toque pra pessoa se ligar. Se eles ouvirem e mudarem, legal, a amizade vai ser mais joia, né? Essas pessoas realmente são seus amigos. Agora, se não ouvirem e acabarem se afastando, sinto muito, infelizmente essas pessoas não são suas amigas. Não! Não! mas até que tenha um lado bom disso, né? Melhor você se afastar dessas pessoas mesmo, porque não vai fazer bem com você. Cuidado com as amizades tóxicas, né? Às vezes é legal a gente passar um tempo na nossa, mais sozinho, porque a gente está dando espaço para as amizades verdadeiras nos conhecerem também, né? Pessoas, amigos de verdade entrarem na nossa vida. Quarto ponto muito importante também: não deixe que a opinião dos outros mude a sua opinião a respeito de si mesmo. Não deixa que esses comentários negativos, né, esse monte de defeito, que às vezes falam então de brincadeira, é, te deixe se sentindo mal consigo. Não se apropria disso, não é seu. É, infelizmente, é muito comum que essas coisas aconteçam né, na adolescência. Por quê? Porque o adolescente ele não está com o corpo dele formado ainda, nem nem do lado de dentro, nem do lado de fora. Está tudo em constante mudança, em constante transformação, então traz um certo alívio, né, zoar o outro, apontar o erro do outro, por quê? Porque eu tô tirando atenção de mim, dos meus defeitos, é uma estratégia, não que seja uma coisa legal, não é uma coisa legal, né, mas assim, dê atenção a quem realmente gosta de você, né, valorize os seus amigos verdadeiros, seus familiares, fique perto das pessoas que demonstram que querem ficar perto de você. Quem tiver que gostar de você, vai gostar do jeitinho que você é. E aí? Você é zoado? Já foi zoado? Você zoou alguém? Né? Esse vídeo te ajudou? Você tem dicas aqui para acrescentar? Fala com a gente, né? Se você já passou por isso, se você conseguiu superar, o que que você fez? Compartilha que a gente quer saber também. Te convido a assistir os outros vídeos aqui do canal e te convido também a compartilhar esses vídeos, né? Se tem te ajudado, espalha ele para as outras pessoas também. Dessa forma você está ajudando também a mudar o mundo e a mudar as outras pessoas. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal e deixe o seu like aqui. Por hoje é isso, até a próxima. Tchau, tchau!